Rapaziada, suave aqui, o Sertchiete trazendo mais um vídeo pro ah, canal. Ou seja, bem-vindo mais um vídeo aqui no meu canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para estar tá recebendo os vídeos aí do Tietchan, meu parceiro, aquele modelo. Hoje eu, venho, hoje eu venho trazer um vídeo aqui pra vocês. Tank, ah, ter ai, em, então deixa o like para poder trazer mais vídeo aqui nesse servidor. Servidor é da versão 5.9, é uma versão mais antiga. Tem dois servidores, deixa deixar o link na descrição se você quiser entrar. Lembrando bem que eu não sou pago para divulgar esses servidores, então vai estar tá com um o encurtado. Se você não gostar do link encurtado, o problema é seu, não vou poder fazer nada. E eu também não vou deixar o link do cara aí na descrição, porque sou pago para divulgar esses DZTank. Que merda, hein? Sabia não? Vamos lá, vou mostrar o servidor para vocês. Deixa o like, beleza? Vamos ver se a gente consegue bater uma quantidade legal aqui de likes para eu conseguir trazer mais vídeos de DZTank para vocês. É, é difícil, velho. Vocês caras... Ó... Ele tá aqui, ele tá em cone, se caça aí, você acha, beleza? Se você quiser entrar aí no link na descrição, é só entrar, meu parceiro, que você já caiu aqui no servidor daquela forma, meu filho. Vamos lá, né, galera? Posso aqui pra vocês o servidor. O servidor é pirata, é, pirata. Sponzinho e tudo mais. Imagino que seja, né, mano? Não testei o servidor ainda, vou entrar agora. Entrei três já, mas eu joguei só uns PVPzinho daquele modelo, vamos ver o que o servidor oferecer pro nosso meninos aqui, os beneficiários <risos> beleza né, vamos ver aqui né galera se vocês apoiarem muito like aqui, quiser que eu traga evolução é com vocês né, Que é minha conta basicamente tá assim acho que dá 50 cupons batalha quando você vence a batalha, sabe Tem 50 cupons daquele modelo E vamos ver se tem aqui ó, você já entra e vem... tem evento para você meu filho ó. Não tá. até olha meu filho, Nossa, não, não, já veio aqui ó, já tem itens aí pra você ó, seleciona, cb anexo, daqui um mim, bonitones, não, quero, não. não tem espaço suficiente, vamos ver se a gente arruma espaço aqui para colocar essas coisas e aqui pra cá meu filho Aqui nas práticas Vou fazer aqui nessas práticas aqui sorte, atividade, vida, defesa, ataque, é tudo aí, ó, Beleza, o XP aqui de nível 5, eu vou pro nível 15, DGS Zones, tá aqui no modelão, e vamos pôr na continha aqui devagarzinho, mano, Conta que tem como ficar muito forte. Vai depender de vocês aí nos comentários e na quantidade de likes também, viu, rapaziada? E muita gente assiste o vídeo, mas não deixa o like. Daí, como que é que traz vídeo assim? Não tem como, né? Daí, o Tietchan fala, poxa, mas essa galera tá tirando, né, meu filho? Eu fico bravo, filho. fico. Vira que não gira, tá ligado, meu irmão? O modelo vai, ô parceiro, mas é nada, não. Sucesso aqui pra nós a gente garante. Tá tudo 30? Não, vem com essa não Ah, faltando, que ver, moedas, mano faltando gold que a gente colocar aqui Mas deu pra liberar um espacinho aqui no correio Quer dizer, mochila pra gente coletar as coisas do correio e vamos pegar aqui, né, meu filho Tem direito, vai pegar tudo Aquele modelo Agora eu vou aqui, quero mostrar o hall da fama pra vocês Galera, o servidor tá bem leve, mano, na moral Tá dando pra jogar tranquilo e É novo esse segundo servidor aqui, beleza? O segundo servidor que você vai ter de entrar. Basicamente o cara tá com 100k de FC aqui, ó, nível 36. Mano, se eu ver que tiver muito likes aqui, tiver muita coisa assim, ó, que a gente pode comentar, Tem muitos comentários, muito like, se a gente quer ver, é, ajudando o vídeo, sabe? Tipo assim, comentando, tiver que ver bastante gente interagindo aqui nos comentários, tiver um, um apoio grande, trazer mais vídeo para vocês mas vai depender de quem deixar o like também vai depender da quantidade de visualizações que vai ter nesse vídeo né porque vídeo de detang aqui no canal vai um negócio a quantidade de likes bonita meu filho então se você quer apoiar tá, entra, ó, já entra quem modelo ó, já pega aí, ó, já recorre essas coisas aqui ó, você já vai vendo meu filho ó. muitas coisas aqui para você recolher e vai indo ó. aqui na escola também beleza Agora só vamos aqui para tirar aquele PVP maroto Porque, ó, tem muita gente jogando também aqui nesse servidor Descobri esse servidor pesquisando aí, né, galera Tava pesquisando um servidor pirata e tal E eu acho que é pirata porque, tipo assim, dá cupom, né, mano Não é servidor BR, mas é um pirata muito hard, cara Que você vai ter de, ó, fazer PVP daqui modelo, mano Vai ter, ó, toda hora PVP, PVP E vai ser difícil, velho Vai ser aquele negócio assim Você entra, já tá, quer ver ganhando miragem de cupom não meu filho, vai ter de lutar, é tipo uma batalha aqui, vai ter de querer colocar foco, determinação e puxar de vontade para conseguir cupom meu filho, vai ser daqui um modelo Lembrando bem, assistiu o vídeo até o final, deixa o like, compartilha o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo aqui o Tietchan também mostra ver, a habilidade dele, mas vai tinha Tietchan mostra a habilidade e se você for novo, cai mandioca de tudo. Ai, Mas que ó, que assim, que já vai, ó, já vai acertar lá na cabeça, ó, 45-55, Nossa, mano, quase faltou pouco aqui, ó, 155 bonito. Daí você ia ver. Money boot mais ou menos assim que a gente chama aqui. De... Beleza, né? Vamos lá. Eu até ver, vamos ver o que o vai arrumar aqui pra nós. Oh, rapaz! Tá com o boot não acertava? Achei que o boot não acertava não, parceiro. Daqui o modelo a gente já voar em cima dele. Não sei nem para que eu ativei invisibilidade contra o boot, mas revela isso. Vamos atacar esse boot para ver quantos cupons dá. Tô com 5 pontos atualmente. Oxe, parceiro. Oh já vou pedindo desculpa porque eu não tô jogando DD Tank sempre, tô trazendo alguns react aí no canal. O que vocês acharam do react? Curtiu aí, galera? Vocês acham que vale a pena também trazer esse conteúdo aí? De reação pra vocês? O vídeo dos outros? Vocês que sabem? Vai depender de vocês que assistiu os vídeos aqui do canal. Interage, mano Comenta, mesmo que for uma coisa que veio aleatória Uma coisa que não faz sentido Mas comenta, cara Eu quero ver os comentários de vocês O que importa pra mim é os comentários quantidade de likes nem é tão importante assim não, galera like ajuda, mano Ajuda que vem na divulgação mas o que é importante pro YouTube é saber que tem gente que vai estar tá comentando, que tá interagindo nos comentários, entendeu? Não é só ficar aqui, assistir o vídeo e tipo assim, ser um inscrito invisível. Vai lá, deixa like, assistir o vídeo dois minutos e sai do vídeo. Tem que assistir até o final, ver o que eu falei, interagir, entendeu? Comentar uma coisa legal, interessante e me mostrar novos LDT Comentando aí nos comentários aí, entendeu, meu filho? Daqui não. É a gente vai pegar o terninho aqui, ó. Rapidinho, deixa essa conta upada, mas vai depender de vocês também, meu filho. Eu tô falando que depende, não é só de mim. Agora a gente vai upando aqui, ó. ó. Pega aqui, aqui o modelão. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer, ó. Tá vendo aí, galera, ó: 150 cupom, 50 cupom batalha. Aqui vai ser tenso pra vocês conseguirem upar sua conta. Não vai ser daqui um modelo assim, não. Pegou e upou.